Então, estou aqui trabalhando, já fiz a troca no meu setup, já tirei o launch da imprensa Coloquei o meu para seguir trabalhando Não teve jeito, falei, acho que no vlog anterior até, que a minha prioridade esse ano não era o estúdio Mas foi necessário, a gente precisa de dinheiro então, estou voltando com o estúdio, estou organizando as coisas Estou fazendo um projeto muito legal de um casamento, eu amo fazer projeto de casamento E vou voltar a fazer os, os temas lá no Instagram Fazer as publicações e pegar clientes Então, estou organizando isso agora, peguei uns templates aí do Notion, de vários youtubers Então, estou montando o meu para começar a organizar tanto a lista de clientes, quanto os projetos, os conteúdos. É uma funçãozinha, mas rende, sabe? Dá certo. Então eu tô fazendo isso agora. Estou com tá bombando, porque hoje de novo está um inferno. Tá 30 e poucos graus. Então tá bem calor. E é isso. Eu vou seguir aqui trabalhando. Assisti uma palestra de acessibilidade e achei muito massa, amei então pensar em algum conteúdo relacionado a isso também inclusive, vou anotar aqui que eu não anotei ainda vou escrever esse post aqui já, pra eu não esquecer e é isso, se vocês quiserem conferir, eu deixei o link lá no, blog, no vlog anterior mas tá aqui de novo então é só ir lá e seguir Magia da gambiarra, a minha mãe fez essa telinha, Esse aqui, isso aqui é solto, e minha mãe tinha feito pra botar lá na janela do quarto, porque de noite entra muito bichinho, mesmo que fique com a janela, essa persiana assim, fechada lá no quarto, entra muito bichinho, aí entra barato também, entra bicho, enfim, aí eu tava pensando agora que eu não posso deixar essa porta aberta, essa aqui da de fora, porque a minha vizinha tem gato, e o gato vem e ele se deita aqui sempre, então ele pode entrar. Aí o que, que eu fiz? Fui lá no quarto, peguei essa grade, que ela é solta, e aí encaixei ela aqui dentro, entre a grade e o negócio, ela vai até o chão, ela ainda sobra aqui no canto um pouquinho, então o bicho não tem como passar, e se ele pular eu vou enxergar. Mas aí entrando por baixo, às vezes que no computador não vou ver. Aí assim eu consigo deixar aberto, tá chovendo, hoje é sábado, e tá esta chuva linda, tá começando a refrescar, e aí eu já posso deixar aberto, pegar o ventinho, e não preciso me preocupar com o bicho entrando em casa. Gambiarra é tudo nessa vida. com ontem, uh, eu não falei né, só mostrei, esse vlog tá sendo diferente, eu consegui fazer sem querer uma coisa que eu queria muito fazer, que é copiar as coreanas que fazem o coffee hopping, que elas falam, que seria algo como explorando os cafés da cidade ou caçando cafés na cidade, e ontem a gente foi no Caldeirão Furado, que é um café temático do Harry Potter aqui em Porto Alegre, e assim, eu tava com a expectativa muito alta de ser uma experiência legal e tal. O ambiente é muito bonito. A, o lugar, a casa onde ele é, onde ele fica é muito bonita. Mas a experiência não é legal. O atendimento é muito enrolado. Uh, eu acho que eles não dão conta. É tanta gente, precisa ser tão ágil que eles não não conta. Eu acho que se eles colocassem menos gente pra dentro por vez, seria muito melhor. E as comidas não são tão gostosas. Eu acho que o que vale a pena lá são as coisas temáticas. Então, tipo assim, cerveja amanteigada, café amanteigado, o cup, os cupcakes de Harry Potter mesmo. As coisas que são mais genéricas, tipo assim, a gente pediu um frozen de chocolate, um frozen de cappuccino, um baguete recheado de ragu e o meu prato era um sanduíche de palmito. O único de tudo isso que tava bom era o baguete de ragu. Os frozens, parecia que a pessoa tinha batido muito pouco pra ser rápido, então ficou um pedaço de gelo no fundo, e o meu o sanduíche de palmito não tinha palmito dentro, era tipo o cheddar, e aquela massa que não, não era um pão, era uma massa de liquidificador, que eles fizeram ali um como se fosse um pastelão, e serviam as fatias como se fossem fosse sanduíches. Então, assim, não foi a melhor experiência gastronômica da vida. É bonito, é engraçadinho, mas pra mim não é o tipo de, de café que eu esperava. Aí a gente saiu de lá, como a gente não curtiu e a gente queria comer, o nosso objetivo era comer, a gente foi pro spoiler. E no spoiler a gente tom eu tomei o Elizabeth II, o Beto tomou uma cerveja smoked, um chope smoked e um chope normal. E o Beto comeu um hambúrguer do... Não me lembro o nome do personagem, eu volto aqui, eu vou perguntar pra ele. E ele disse que o hambúrguer tava bom, que era um hambúrguer normal, de hambúrguer gourmet, com batata frita, batata frita, eu só comia batata frita, tava muito boa, e um, a maionese deles é sensacional. O meu drink era bem gostoso e ele era muito bonito, porque vinha numa xícara, parecia realmente xícara de, de chá da 5, assim. E ele é com chá. O meu drink ele era gin, chá early grey da twinings E, se não me engano, alguma, algum aromatizador de tangerina. Então, quando tu engolia, vinha aquele perfume de tangerina assim, no nariz. Era muito sensacional. E eram vários drinks temáticos, então é um lugar divertido e as pessoas que estão trabalhando lá, elas estão felizes em estar lá. Então eles te atendem super bem, são super simpáticos, brincam entre eles, dão risada. É um ambiente bem mais tranquilo, assim, para tu ficar lá sentado, conversando, uh, brincando. As paredes do bar são cheias de spoilers de filmes. E de séries, então, a gente ficava catando os spoilers na parede pra ficar lendo. A gente tomou spoiler, inclusive, de uma série que a gente assiste, então foi engraçado. E é muito divertido, o ambiente é muito tranquilo. E eles pedem o, a carteirinha de vacinação antes de entrar e a carteira de identidade, enfim. Então é bem... faz a gente se sentir bem mais seguro. Além de ser um ambiente muito legal e de as pessoas que estão lá serem muito simpáticas, muito acolhedoras, foi muito divertido. Eu acho que eu não conversei nesse bar com ninguém que fosse mal, tipo, tivesse mal-humorado, que tivesse cara fechada. Todo mundo vinha te atender, maior carinhoso, e fala, explicar os drinks, porque alguns tem um jeito diferente de beber. Por exemplo, a Laís pediu um drink que é de Dexter. Então, ele vem embalado num plástico e tu tem que esfaquear o drink pra conseguir beber. Então, ela explicou, contou por que, que o drink era assim e disse pra ela, agora tu mata a tua vítima, tipo, vai lá. Então, é muito bonitinho, é muito legal. E foi uma experiência diferente. Não consegui comer meu doce, porque como a gente já tinha provado no caldeirão frado algumas coisas, e já tinha tomado os frozen, que por mais que não estivessem bons, eram doces... Uh, o Perto não quis dividir comigo o doce, porque ele não tava mais com fome, então eu não pude provar o doce. Mas na próxima com certeza eu quero provar, porque tem uma taça de brownie com sorvete, com um brigadeiro, com mais um monte de coisa, que assim, na foto parecia sensacional. Se eu achar a foto, eu boto aqui pra vocês. Mas, assim, a foto parecia sensacional, então eu queria muito, mas ela é pra duas pessoas, então eu não ia dar conta de comer tudo sozinha. Mas foi divertido, a gente aproveitou bastante e eu amei fazer isso, <risos> imitar sem querer as coreanas e conseguir explorar mais os cafés de Porto Alegre. É uma coisa que eu e o Beto a gente tá tentando fazer mais, de conhecer lugares novos, principalmente perto de onde a gente tá morando, assim, de e não ir muito longe. Mas aconteceu da gente parar na Cidade Baixa, então a gente já aproveitou que tava lá. Então... Espero que vocês tenham gostado de dar esse rolê com a gente. Então, recebi a minha Glambox. Chegou no dia 9, então vou abrir. É? higienizada. vamos abrir. Uh! Então, vou gravar minha caixinha no sábado, então hoje quarta-feira, aí eu mostro para vocês tudo que veio na caixinha, faço a soma e tudo mais. Por enquanto ela vai ficar aqui no meu sofá, como todas as caixinhas, todos os meses. Eu sempre deixo aqui no sofá para ficar ventilando. Então, é isso. Estou trabalhando. Só parei para abrir a caixinha enquanto ninguém me responde, porque eu preciso de aprovação, né? Não posso enviar as coisas sem ter passado por aprovação da minha equipe. Então, estou esperando a aprovação e aí sim colocar para vocês mostrar. Beto conversando com os guris, ah, fazendo efeito sonoro pro meu vídeo. Então, é isso.